Vou te ensinar a mudar o seu padrão de pensamentos. Para isso, você vai precisar de um bloquinho de anotações e uma caneta, e vai manter eles por perto por uma semana. Toda vez que se pegar pensando ou sentindo algo ruim, vai anotar. Durante sete dias, o máximo que puder. Após uma semana, leia o que escreveu e defina qual é o seu maior desafio. Ou seja, qual tema ou área da sua vida mais te gera pensamentos negativos. E agora... Crie uma lista de afirmações que realmente funciona. Quer saber como? Sinta positivo.